Várias apresentações culturais, com tema em comum. A trabalha para sustentar sua mãe e seus irmãos, sempre trabalhando, sem descansar, essa é que sua é rotina sim. sem cessar. Os estudantes da Escola Municipal ranulfo País de Barros, em Cuiabá, mostraram o que aprenderam durante o semestre. Palestras com juízes do trabalho e voluntários abordaram sobre os direitos e deveres do cidadão, aprendizagem e exploração de mão de obra infantil. Aqui, eles contaram a história de uma mãe que colocava a filha adolescente para trabalhar, ao invés de ir para a escola. E não é que foi a apresentação campeã? Os estudantes levaram para casa o prêmio, além do aprendizado para a vida inteira. Aprendi que a gente tem um tempo para tudo e que a criança ela tem que brincar, estudar, ajudar em casa, mas só quando ela atingir os 14 anos, que é o que pode, né? ela começar a trabalhar. O plenário do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso foi o palco para o encerramento do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, o TJC. A importância do TJC, basicamente, é agir como multiplicador de informações, porque ele leva para as escolas e outras instituições onde o jovem está, informações básicas a respeito de direitos e obrigações. Não é? A cidadania se constrói também com a consciência, com o conhecimento de direitos e obrigações. Também teve concurso de redação e a Giovana foi a vencedora. O tema trabalho infantil a hora eu fiquei até tremendo de emoção porque não tem pessoa que não gosta de ganhar um presente né ainda mais de um projeto que abre as portas para muitas coisas para o nosso conhecimento e mostra pra gente a realidade que pouca mente aparece para as pessoas para quem participa do projeto o desejo é que os adolescentes levem a lição para o seu dia a dia. Para nós também é aprendizado, é sempre bom você entrar em contato com essa turma jovem e aprender com eles, né? porque isso vai nos revigorar no desempenho da nossa profissão todos os dias. Essas crianças elas vão levar essa mensagem não só para si, mas elas vão ser multiplicadoras. É uma colaboração que a gente faz de forma totalmente espontânea, é, traz como, como resultado um prazer assim, é, muito satisfatório. E numa sociedade carente de informações de qualidade, a gente percebe que é um projeto que agrega e muito no esclarecimento de, de informações necessárias à população. Quais são essas informações relacionadas a direitos sociais do trabalho, ao Estatuto da Criança e Adolescente? Aqui eu entro no projeto colaborando é, com a palestra sobre o Estatuto da Criança e Adolescente e a questão do adolescente em conflito com a lei para eles, o aprendizado foi grande. Que ensina que não pode, as crianças não pode trabalhar, tem que ter certa idade para trabalhar, tem que ter carteira assinada e todo mundo tem que ser igual, não importa a cor, a justiça é igual para todos. Deu para ver pelas apresentações dos alunos que eles aprenderam bastante, trouxeram bastante informação, estão unidos, né, como eles disseram. Agradeceu pelas palestras. Foi muito importante para eles, né? Tanto que você vê a cara de felicidade deles estarem aqui nesse momento. Desde 2005 a Matra a Associação dos Magistrados Trabalhistas de Mato Grosso realiza o programa TJC. E a gente se sente um pouco com um pouquinho de missão cumprida, o um sentimento de missão cumprida, quando a gente observa que essas crianças aprenderam alguma coisa e deixaram a vergonha de lado, e se expuseram aqui para todos os seus colegas, os seus professores. E mais uma vez, a mensagem de combate ao trabalho infantil foi levada na escola pública. É importantíssimo os juízes se aproximarem da sociedade sociedade e das principalmente das escolas para poder estar orientando todo o processo de não é somente um professor em sala de aula, é o tribunal lá junto da comunidade, junto das escolas. Isso é extremamente importante. E por o horário transferir o empregado